Respire e se deixe ser cuidado por ela. Se deixe ser embalado pelo amor da mãe agora. Respire. Eu sou nós. Você é nós. Nós somos um. Respire e vá dentro do seu coração. Veja, veja que hoje tem um presente para você. O seu coração está repleto de estrelinhas, minúsculas estrelinhas muito brilhantes. você sabe que essas estrelinhas realizam milagres. Então, coloque dentro do seu coração. Hoje eu vou pedir para você incluir depois todo o planeta no seu coração. Você pode, antes disso, colocar todas as pessoas que você deseja individualmente colocar no seu coração para que elas recebam as graças da mãe. E de seu filho, nosso Deus, coloque-os dentro do seu coração. Coloque todos os animaizinhos, coloque as plantas, coloque os seus sonhos, coloque os desejos do seu coração. Aqueles que você acha que não vão conseguir, não vai conseguir realizar. Coloque esses sonhos dentro aí do seu coração agora. Deixe que as estrelinhas derramem em tudo a magia de Deus. Deixe que as estrelinhas se misturem a todos os sonhos, a todos os milagres que você deseja realizar. Sim, confie, tenha certeza, tenha certeza de que tudo está sendo transformado. Respire. Eu sou a mãe e também sou o pai. Enquanto você de ter, terminar de colocar os que você deseja colocar individualmente, coloque também todo o planeta. Sinta. Se entregue. Os milagres estão acontecendo. Tenha certeza disso. As dores estão sendo dissolvidas. Sim. Sinta. Respire. da intensidade do amor fluindo de dentro de você. Você está brilhando, brilhando, brilhando o divino que você é. Sim. Eu me orgulho de você. Eu me orgulho do seu caminhar. Agora, você vai olhar para frente. Para quem é novo nesse trabalho, você não precisa abrir os olhos para olhar para frente. Simplesmente olhe para frente e você vai ver. Um caminho diante de você, um caminho de pétalas de rosas. Vá por esse caminho, siga em frente. Siga em frente e você chega diante de um portal, de um imenso portal, azul, muito azul. Entre nesse portal de luz e pare no meio dele e se permita receber a luz o amor, a cura, a paz, os milagres que vêm para você desse portal de todos os lados. Receba. Receba a luz. Receba os milagres, receba. Se entregue ao receber. Sabendo que todos que estão no seu coração também estão recebendo. Se entregue. Mais e mais. A imensa luz. Que atravessa você. Por todos os lados. Sinta. Sinta a magia do amor. Agindo em você. E em todos. Que estão dentro do seu coração. Se entregue. Agora, você atravessa o portal e chega a um imenso campo, todo rosa, é como se fosse de areia, mas todo rosa muito brilhante, inúmeros pilares de luz, magenta, Estão por todos os lados. Sinta o amor. Sinta. Vá andando entre os pilares. Sentindo e recebendo o amor da mãe. sabendo que todos estão sendo envolvidos nesse amor. Vai, se entrega. Você vê que ali no meio existe um espaço vazio, onde tem um imenso coração, magenta, muito intenso. Chegue até esse coração. Agora, entre nesse coração, deite-se dentro desse coração. Esse é o coração da mãe, que a todos ama e a todos acolhe. Entre no coração da mãe, como se você estivesse no útero do amor. Coloque-se ali confortavelmente. Você está realmente dentro do coração. Você sente o pulsar do amor. O pulsar indescritível. Um amor tão suave e tão intenso ao mesmo tempo. Sinta. Agora, entregue-se completamente a esse amor. Coloque tudo o que você deseja realizar, derrame dentro do coração, do coração da mãe. Fale, fale com ela de dentro do coração dela. Conte, conte o que você deseja fazer em benefício de todos. Peça o que você desejar em benefício seu e de todos. Entregue-se, que entregue a ela todas as dores. <risos> sentindo que o coração pulsa mais e mais. E você pulsa no mesmo pulsar do coração da mãe. Você sabe que tudo é possível. Que você é infinitamente amado, amparado e cuidado. Entregue-se completamente a esse amor. Esse amor que tudo perdoa. Se tem algo que você gostaria de ser perdoado e de se perdoar, fale com ela agora. Entregue a ela tudo o que precisa ser curado em você e em todos. sinta, sinta-se embalado, cuidado, curado pelo amor da mãe, sinta-se em total proteção, Você pulsa junto com o amor da mãe, junto com o coração da mãe. Os pilares intensificam o amor, o brilho é intenso. E você se expande junto com o coração da mãe. Se expande, se expande, se expande. Envolvendo mais e mais todos os que você quer ajudar. Sua casa, sua família, Traga-os para dentro do coração da mãe. Traga todos para dentro do coração. Traga sua cidade para dentro do coração da mãe. Sim, é possível. Traga o seu país para dentro do coração da mãe. Sinta. Respire e sinta. Traga todo o planeta para dentro do coração da mãe. Agora, todo o planeta está dentro do coração da mãe. Pulsando, pulsando, pulsando. O mais, por amor. Sinta Sinta que tudo é possível. Sinta o quanto você é amado. O quanto você é merecedor do que está sendo entregue a você agora. Sinta. Apodere-se Desse sentimento apodere-se do amor que você é, respire amor, pense amor, flua amor, sinta pulsar do amor. Sinta a magia do amor. Respire. Agradeça a você mesmo por estar aqui agora. Agradeça a todos que estão recebendo. Agradeça a todo o planeta por estar no mais puro amor. Agradeça a mãe por acolher todos dentro do seu coração. Guarde, quarte, impregnado em você esse amor, esse perfume único, do mais puro amor. Respire. Respire. Agradeça. Mais e mais. E sinta que tudo vai permanecer no coração da mãe. Todo o planeta, você e todos, restarão no coração da mãe. Agradeça. Agradeça por isso. Respire. E com a sua intenção, volte ao seu corpo. Saiba que você está no coração da mãe, que tudo está no coração da mãe. Mas você está no seu corpo físico. Você é uma imensidão de luz, dentro e fora do seu corpo. Uma imensidão de amor. Mas agora, você precisa voltar a sentir o seu corpo físico. Respire e sinta o seu corpo físico. Movimente os seus pés. Movimente as suas pernas. Sentindo o amor impregnado em você, sinta. Comece a movimentar as suas mãos. Movimente os seus braços. Você está pulsando o amor da mãe. Você está embalado pelo amor da mãe. Mas você está no seu corpo físico. Assim que você conseguir, abra os olhos. Gratidão infinita por você estar aqui. Gratidão infinita por você receber e partilhar. Gratidão pelo seu existir no meu caminhar. Eu amo você infinitamente. Gratidão, mestre. Hã? Pode falar. Repete, por favor. Como foi para vocês? Contem uma de cada vez como foi para vocês. E depois, os nossos amados, vocês poderão ler os comentários né? dos nossos Sim. amados para saber como foi para todo mundo. Essa partilha uhum. é muito importante. Alessandra, minha flor, quer começar? Eu só te peço, Flor, para falar um pouquinho mais alto, porque o seu microfone está bem baixinho. Tá, deixa eu aumentar aqui. Hum. Hum. Não, não aumentou, Aline. Eu aumentei, mas não vai. Melhorou? A fala mais alto só. Tá. Foi muito maravilhoso. Eu senti muito amor, muito acolhimento no portal. Foi... Tivemos muitos presentes invisíveis de Deus. Foi muita energia, muito amor. E no momento das pétalas, nossa, foi muito lindo. Eu pude sentir a textura, sabe? O amor, assim, quando nós é, pisávamos as pétalas de rosa, assim, sabe que Sabe aquele. Ai, porque a rosa ela tem uma ternura, né? É gostoso passar a mão assim na pétala, não, então eu senti, dava para sentir, foi tão real, tão maravilhoso. E também é, no coração da mãe, meu Deus, como foi forte, né? Maravilhoso. Eu vi a mãe Maria, linda, o manto azul, eu vi assim, um azul bem escuro, sabe? Bem escuro, bem vivo. E ela ali atendendo a todos, todos, todos, assim, é, conversando com ela, sabe? Todos passando os seus pedidos, conversando, entregando as dores para a mãe, e ela ali acolhendo a todos, sabe? Foi muito lindo, houve muito azul e muito magenta, né? Essa foi magenta, tava muito forte também. Sim. Foi muito lindo, lindo, lindo. Gratidão de todo o meu coração. Gratidão, amada. Gratidão. Gratidão. Pô. Cristiane, minha flor, é a sua vez de contar pra gente a sua experiência. Então, uh, já logo no início, ali, uh, quando a mestra falou nas estrelinhas, né, para a gente que já vem acompanhando a mestra, né, a gente já está acostumado a ganhar as estrelinhas, mas hoje foi de uma forma diferente. Mestra, uh, eu sentia como se fosse integrando a cada célula, do meu corpo, sabe? Eu, eu, eu, eu, eu podia ir sentindo. Eu, eu sentia elas... Não, não, eu não vou conseguir descrever certinho em palavras, mas sentir elas integrando foi... Eu me entreguei de uma maneira, uh, senti aquele manto dela me envolvendo, sabe? No coração, então, ali, uh, sentir todos envolvidos naquele coração foi divino a maneira com que ela envolve a todos e tudo. É, é, é por emoção, chorei muito, chorei bastante, porque é uma emoção tão grande ver ela envolvendo de uma maneira assim como eu pude ver hoje, foi uma emoção só, eu só tenho a lhe agradecer por nos conduzir a esses momentos né, eu espero de todo o meu coração que todos tenham conseguido se entregar e receber todo esse amor da mãe que né, não, não tem palavras gratidão gratidão amada muita gratidão Bom, já comigo, gente, no início eu estava relacionando né, com as nossas experiências e tudo, mas quando fomos para a meditação, eu desdobrei, tive alguns insights, mas, muitos insights, muitas visualizações, mas olha, eram insights por aquele momento meu, né? Quando eu estava vendo, eu tinha noção do que que era, eu tinha a consciência do que eu estava vendo. Mas logo depois, se apagavam, entendeu? Igual agora, eu não me recordo mais dos insights, mas eu sei que tinha. Eu sei que passava também alguma coisa muito forte por perto, né? Alguma força eu era levada a lugares, pessoas eram trazidas até mim mais detalhadamente para dizer o que, que foi, eu fui tirada. Faz parte, meu amor, é assim é. mesmo. Mas depois você vai ver que, uh, se for para você lembrar alguma coisa do que você vivenciou, ela vai, essas experiências vão voltar de uma forma serena porque foi muita coisa, muito intenso, muita coisa aconteceu, então depois, lentamente, você vai lembrar o que é para lembrar. Uhum, com certeza, com certeza, eu acredito sim. Muita gratidão, minha querida. Tu gostaria de compartilhar mais alguma coisa, Mestra Pátima? Não, tá tudo certo. Parte, estou partilhando com vocês tudo o que eu sou. A gente recebe. <risos> né? Alessandra Alexandre minha flor, você gostaria de fazer algum convite? Fique à vontade é, Sim, eu quero convidar todos vocês para estarem sempre conosco nos juntinhos na live com a, com a Mestra Padma como eu disse no início, mas vou aqui no final é, as lives acontecem todos os domingos às 18 horas no canal Mestres Assuntos no Youtube e também às quartas-feiras, é, ao vivo, né? É, no Facebook Nesta Página. E caso vocês não consigam assistir as 18 horas, todas as lives ficam guardadas no YouTube Nesta Página, né? é, em sequência, né? Então, a gente deixa guardadas as né? para vocês a qualquer momento, porque são atemporais, né? Se você entrar lá no YouTube Nesta Página, sentir, ver algum título, sentir no seu coração, porque tudo é pelo sentir, né? O nosso divino é próprio sentir. Então você entra lá, trocou no seu coração a Live que eu tenho certeza que o divino vai operar dentro do seu coração. Os milagres acontecem a todo instante, né? Então vocês estão convidados, tá bom? Para estarem conosco, para receber essa cura, se entregue a esse amor que nós somos, porque o divino está operando todos os dias, a cada segundo, né? Essa transformação está ocorrendo em nossas vidas, em nossas células, no nosso DNA, no planeta, em todos os reinos. Né? São os presentes do divino para nós e nós contamos com a presença da querida Mestra Padma né? Ascensionada, né? a querida Mestra Aqui no planeta Terra, ajudando Neste momento é tão lindo Assim como todos os outros, tantos outros trabalhadores da luz também E é com pilares no planeta Terra né? Como Cristo falou, explicou tão bem naquela mensagem que existem muitos pilares espalhados por todo o planeta que ajuda na sustentação desse chancoramento da luz entre o céu e a terra, né? E nós recebemos dentro de nós, nos ajuda, e que tudo parte de dentro de nós, do nosso coração, né? E é. o divino se manifesta a cada dia. Então, vocês estão todos convidados, com todo amor. E vocês também que querem participar de um atendimento, né? Todos os dias a Messa faz este atendimento. Se você conhece alguém que precisa de uma cura, que está desenganado pelos médicos, né? Pode participar das curas, é, A mestra realiza esse atendimento todos os dias às 18 horas. É só entrar no grupo mestra página Na descrição deste vídeo tem o link do grupo. Vocês entrem, Ela compartilha o post todos os dias. Tem as orientações, a oração, né, para a gente fazer. Música Tem uma música para a gente ouvir. E é só você se entregar. Tira um minutinho para você. Um minutinho minutinho, uns 30 minutos em 40, né, uma hora. Para você estar é, sozinho com você, você deita e se entrega a esta cura, a receber. Né? Quando você recebe, você vai muita coisa vai mudar dentro de você, muita coisa. E você também depois vai se doar. É uma entrega e um doar, né? É assim que o divino opera dentro de nós. Eu agradeço todo o meu coração essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. tão querida Cleide, todo o meu coração. Com certeza, vai voltar sim, a flor, muita gratidão, eu que agradeço a sua presença aqui, mas olha gente, peraí. aí, antes da gente né, continuar, eu me lembrei aqui, nós temos que mostrar um pouco das mensagens do pessoal de casa, né gente, vamos lá, rapidinho, a nossa querida Sandra Morato, gratidão minha flor por você né, estar aqui com a gente, boa tarde para você também, e ela também deixou aqui mais uma outra mensagem. Vamos ver aqui, mais para baixo, alguns depoimentos. Teve a Liliana aqui que se emocionou muito, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite, Mestra Padma, Alessandra, Cristiane, gratidão pela live abençoada. E aí nós viemos para... Ok, aqui, okay. com o fantástico, o colo da mãe, imensamente maravilhoso, sublime mesmo. Gente, eu já falo devagar, né? E depois dessa meditação, eu já, eu já sussurro. <risos> <risos> oh, meu Deus do céu. A nossa querida Paula escreveu aqui também, foi muito lindo, gratidão, gratidão, gratidão infinita. É fantástico estar no coração da mãe, gratidão, maravilhoso, foi maravilhoso, tanta energia, gratidão por tanto amor, Natália, gratidão, a Sandra colocou, gratidão por tamanha bênção, amo vocês infinitamente, é, quem mais aqui, profunda gratidão, gratidão infinita. gente, é, é maravilhoso, né? Gratidão infinita, tudo para mim é violeta e azul, eu sou dourado. Ah, que fofa, que linda. A Roberta, boa noite, gratidão, amo vocês infinitamente, participo desde 2020 dos atendimentos da mestra. Esta foi a live mais forte, eu senti uma emoção muito forte, chorei de emoção. Gratidão, minha querida, pelo seu depoimento também, viu? Melhor lugar do mundo, coração da mãe, ainda estou com meu corpo expandido, só gratidão, gratidão amada. A Olivia foi maravilhoso, como sempre, quando me encontrei na areia rosa, foi de pular, parecia uma criança, o coração da mãe foi maravilhoso, gratidão, gratidão. Maravilha, sou grata, gente, olha, os, os topoimentos estão chegando cada vez mais. Mestra Padma, lindo essa chuva de estrelinhas e dentro do coração da mãe, as energias me tocaram e senti tremendo o meu corpo, é lindo demais o rosto da mãe, gratidão. Vamos ler mais dois, tá bem, meus amados? A querida Bruna Terapia, seja bem-vinda, minha amada. Quando fui me aproximando do portal, tomei a forma de quando tinha oito anos de idade. Ao chegar no coração, a mãe me pegou no colo, a minha criança que tanto rezava por ela. A minha, tá certo, pedi perdão e fui amada. Que lindo, lindo. Então, depois vem, sinto minha cabeça enorme, vibrando. A última aqui, quando a mestra distribuiu estrelinhas, minhas mãos formigaram muito. E quando foi para encontrar no coração da mãe, antes da mestra falar, eu já me vi dentro do coração da mãe, como se fosse ver um bebê. Que lindo que lindo, que maravilhoso que lindo, que lindo. Né? é lindo ver os comentários gente é. É, e hoje nos foi permitido né, poder ver um pouquinho mais dos comentários, muita gratidão Cristiane, minha linda você tem algum convite para fazer, minha flor? Leite, minha linda eu só tenho a agradecer agradecer mais uma vez aqui o seu convite né, poder estar aqui uh, nesse canal. Eu já venho acompanhando você há um bom tempo e já admiro muito o seu trabalho, né? Uh, agradecer de todo o meu coração esse convite, agradecer a Ali, gratidão, querida e amada Mestra, gratidão a todos que estiveram aqui conosco, né? Gratidão a todos que vão assistir depois as lives, que elas são atemporais, vão conseguir sentir a mesma energia, o mesmo amor. Tudo que nós sentimos aqui, quem assiste depois também consegue sentir, são todas atemporais. Então eu agradeço de todo o meu coração a todos. Gratidão, amada. É verdade, gente. O tempo e a distância não existem. Tá? São coisas da tridimensionalidade, tá bem? Então, eu também quero agradecer a todo, todo o pessoal de casa também que estiveram aqui com a gente. A nossa querida Mestra Padma, a Alessandra Costa, a Cristiane. Um beijo no coração. E como gratidão. eu sempre digo, gratidão, por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor, que ele esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Harion.